E aí? Que bacana não? Estamos na véspera de Natal, ou melhor, este vídeo sai na véspera de Natal, não é nem dia 20 pra mim aqui do passado. Enfim, este vídeo será dividido em três partes. Este, é o primeiro conto de Natal, ano que vem teremos o segundo e no outro ano o terceiro conto. É porque as histórias, ficaram grandes pra cará, carambolas, então vai ter três vídeos. Tenho que lembrar que esse vídeo não terá palavrões. Bom, os contos serão somente para serem ouvidos, então pode deixar rodando e aproveitar as festas enquanto escuta um conto de Natal inspirado no seu herói favorito e criado pelo cara mais fofo, mais simpático do mundo, eu mesmo. Então pode colocar para a família toda curtir. Vamos para a história, porque ela é bacana, hein? Caramba, hein? Porra! Eita, corta, corta, vai pra história. 24 de dezembro. É Natal mais uma vez em Nova York. As ruas cobertas de neve e luzes de Natal traz alegria ao coração de todos na bela cidade, exceto em uma pessoa, J. Jonad Jameson, que nunca gostou do Natal. Já seu mais promissor fotógrafo, Peter Parker, ama o Natal, mas ele não tem muito dinheiro neste Natal, por isso, veio pedir um adiantamento ao seu chefe, com a esperança de que neste Natal, Jameson não. Não seja tão sovina, e pague o devido por seu trabalho. Peter então, aparece com mais fotos do Homem-Aranha para poder ter seu adiantamento e poder passar o Natal feliz com sua família. Mas de Jameson não aceita dar adiantamento. Deixe de ser idiota Parker. Se quer me vender essas fotos, tudo bem, mas irei pagar o de sempre. Acho uma idiotice gastar dinheiro com besteiras de Natal. Mas senhor de Jameson, eu preciso do dinheiro para passar esse fim de ano, por favor Diz o pobre rapaz que precisa de dinheiro para, além das festas, pagar o aluguel de seu apartamento Deixe-me ver essas fotos Até que não estão ruins, mas irei pagar apenas 500 dólares por elas E pare de me atormentar Diz de Jameson já cansado dos pedidos de Peter Tudo bem senhor de Jameson Diz Peter aceitando o dinheiro. Peter sai do prédio do clarendiário, aborrecido, pois com aquilo ele só poderia pagar suas dívidas e, se desse sorte, talvez poderia comprar algo para sua tia ou para sua amada Mary Jane. Peter estava realmente preocupado naquela tarde, logo o sol iria se pôr, e nenhum presente ele tinha para sua tia. Da calorosa sala de seu escritório, Jameson vê Peter indo embora cabisbaixo, mas não se importa, já que sempre pagou o mesmo por suas fotos em qualquer outra época, e acha besteira pagar mais, só porque é Natal. Senhor, acabo de ver Peter saindo, parecia meio triste, o senhor não disse nada para magoá-lo, certo? Diz Rob, editor do Clarim e grande amigo de Peter e de Jameson. Rob adora o Natal assim como todos. Rob sempre tentou convencer Jameson que o um Natal é bom, mas nunca conseguiu. É claro que não. Ele apareceu pedindo adiantamento e com essas fotos do Homem-Aranha, mas eu só paguei pelas fotos. Aliás, tome elas, e publique amanhã na primeira página. Homem-Aranha destrói o Natal, esse título vai vender muito. Ah! Então é isso. O senhor sabe que Peter nunca foi um garoto de muita sorte, ele tem aluguel para pagar, uma tia que ele ajuda e faculdade, ele faz quase tudo sozinho, poderia ter um pouco mais de compaixão com o um garoto somente neste Natal? Pare de frescura, Rob. Peter consegue se virar muito bem, e ele não precisa viver só de fotos daquele idiota colorido, pode procurar um emprego secundário. E vá logo fazer a notícia. Jameson grita de raiva, quase ficando vermelho. Claro senhor. Mas se acalme. Diz Rob enquanto pega as fotos e sai da sala. Sozinho em sua sala mais uma vez, Jameson acende um charuto e começa a resmungar coisas sobre como o Natal é besteira, até que Hoffman abre a porta rapidamente, o que assusta Jameson, mas sem se importar com o susto que causou ao seu chefe, Hoffman começa a falar rapidamente como sempre. Senhor, eu e minha esposa vamos dar uma festa com a minha família, como o senhor quase nunca comemora nada, e sua esposa e seu filho foram para outro estado ver seus parentes, o que acha de ir lá para casa, a minha esposa faz um ótimo assado, todos levarão comida, o senhor pode levar uma torta se quiser, mas se não quiser também não precisa, terá muita comida. Hoffman calma. Jameson grita para acalmar Hoffman que fala muito apressado. Você quase me queima com o charuto aparecendo assim do nada. Você sabe que eu não gosto do Natal, essa noite eu ficarei em casa, assistindo filmes de faroeste sozinho, não gosto de comemorações. Isso é uma pena senhor. Mas se quiser aparecer, será bem-vindo. Hoffman sai da sala mais rápido do que entrou, e Jameson volta a fumar seu charuto. Natal, que grande besteira. Eu não aguento essas comemorações bestas e essas músicas insuportáveis. Jameson diz enquanto arremessa seu grampeador em um rádio que havia começado a tocar uma música de Natal, fazendo com que ele se desligue. Enquanto isso, Peter chega em seu apartamento onde encontra sua namorada, Mary Jane, que estava o esperando para irem juntos comprarem os presentes de Natal. Oi Peter. Até que enfim chegou, eu já fiz uma listinha do que podemos comprar diz Mary Jane tirando um papel de sua bolsa vai com calma aí MJ o Jameson não quis me dar o adiantamento, pagou de sempre pelas fotos só vai dar para comprar alguma coisinha para você ou para tia May, o resto vai todo no aluguel diz Peter triste e mostrando o dinheiro enquanto anda até a porta do proprietário, senhor Ditkovich. Peter bate na porta e uma garota magra o recebe, era a Úrsula, filha do senhor Ditkovich, ela o cumprimenta e logo em seguida senhor Ditkovich aparece. Aluguel. Diz Ditkovich com os olhos arregalados e encarando Peter. Aqui está senhor. Peter diz enquanto entrega o dinheiro. Até que enfim. Ei garoto. Se quiserem passar aqui essa noite, irei comemorar com alguns parentes, vocês também são bem-vindos. Obrigado senhor Ditkovich, mas minha tia já me chamou, vamos passar a noite com ela. Mas obrigado novamente. Depois de saírem, Peter mostra para Mary de Jane que só sobrou 50 dólares. Sem muitas opções, eles decidem comprar uma torta para levarem a casa de tia May. Algumas horas se passam, e já com a torta e alguns presentes, Peter e Mary de Jane vão até a casa da tia May na moto de Peter. Chegando lá, Peter pede para Mary de Jane não contar nada à tia May, porque sabe que ela ficará preocupada. Eles entram e são bem recebidos por Mayana, a tia de Mary de Jane, vizinha e melhor amiga de May. Voltando ao em Diário, o dia já está quase acabando, e todos começam a ir embora, mas Jameson fica, pois ainda tem trabalho, até que, com um pouco de sono, Jameson adormece em sua mesa, mas em seguida acorda com um barulho esquisito, percebe que deixou sua janela aberta, e que neve está entrando, então ele vai fechá-la, mas quando volta à sua mesa, percebe que alguém está nas sombras o observando, e se assusta, pois aquele ser misterioso começa a se aproximar e Jameson percebe que é o Homem-Aranha, com uma roupa preta e com aspecto mais antigo, como se tivesse vindo de um filme velho e em preto e branco. Mas, ainda com medo, Jameson decide enfrentá-lo e impor sua autoridade contra o herói fantasiado. Homem-Aranha? O que faz em meu escritório sua aberração? Jameson grita enquanto aponta para ele. Acalme-se meu senhor! Eu não sou o mesmo Homem-Aranha que está acostumado, eu sou o Homem-Aranha dos Natais passados, venho de 1933, pois eu, e mais dois outros Homens-Aranhas, iremos te levar para uma viagem, onde você irá aprender o que é um verdadeiro Natal. Ele diz enquanto estica sua mão na direção de Jameson, Jameson, por impulso, bate com as costas de sua mão na mão do Homem-Aranha, atirando de sua frente. Pare com essa idiotice seu maluco! ''Você é uma ameaça. Suma da minha frente antes que eu chame a polícia.'' Jameson diz apontando para a janela. ''Tudo bem, se não virá por vontade, terei que forçá-lo a vir.'' Homem-aranha enrola Jameson em sua teia, ou pega e pula da janela. ''Está querendo nos matar?'' Jameson grita enquanto vê que está se aproximando do chão, até que uma forte ventania com neve o cega por alguns instantes. Quando abre os olhos ele vê Nova York, mas diferente, fica confuso por alguns instantes, até ouvir a voz do Homem-Aranha. Estamos em Nova York, há mais de 50 anos atrás, e uma época em que você amou o Natal, assim como todos, tenho certeza de que se lembra, e irei levá-lo a um lugar muito agradável a você. Jameson reconhece a rua e a casa que está em sua frente, era a casa que morou com seus pais quando criança, Homem-Aranha o guia até a porta, que o mesmo abre, e lá ele encontra sua família, reunida, sua mãe viva, e ele mesmo, quando criança, esperando o pai chegar. Seu pai, que nunca foi um homem de muitos amigos, também odiava o Natal, e sempre dizia absurdos ao pequeno Jonah. E uma noite, seu pai arrancou os enfeites da árvore de Natal, e gritou com seu filho e esposa, ele trazia presentes todos os anos, mas não aquela noite, e aquela era justamente em que eles haviam voltado. Ao reviver todo o horror daquela noite, Jameson olhou para seu pequeno eu, que estava chorando e correu para o quarto, ele, junto de Homem-Aranha o seguiram, e lá, o Homem-Aranha começou a falar com ele. Você viu? Você sempre foi uma criança tão alegre com o Natal, mas por causa de uma noite, você começou a se tornar aquele que você mais detestava no Natal, o seu pai rancoroso que sempre desprezou o Natal, agora, você está fazendo igual. Homem-Aranha desce as escadas com Jameson, e mostra seu pai sentado assistindo um filme de faroeste que passou na televisão. Olhe para ele, odeia o Natal, e está bem aqui, sozinho na sala assistindo um filme de faroeste, isso não te lembra alguém? Alguém que também quis passar o Natal sozinho vendo um filme de faroeste? Cale essa boca. Você não pode me comparar a ele. Você é maluco. Me leve de volta ao meu escritório. Imaginei que não iria se convencer só com isso, levarei você de volta, só que você receberá uma outra visita. A mesma tempestade de neve retorna e de Jameson acorda novamente em seu escritório. Só que, suspenso por sua teia, ele vê a figura do Homem-Aranha de ponta cabeça, mas com o mesmo traje que conhece. Como foi a viagem bigodão? Pelo jeito só aquilo não resolveu, né? Acho que um passeio com seu querido amigo Homem-Aranha pode te dar uma ajuda. Homem-Aranha pula do telhado, agarra de Jameson e ambos começam a cair em queda livre. Só que dessa vez, Homem-Aranha começa a se balançar com Jameson em suas costas. Olha, eu sei que posso parecer aquele bonitão que você tanto ama, mas eu sou o Homem-Aranha do Natal presente, e vamos fazer uma visitinha para aqueles que você tratou mal hoje. Primeiro, Rob Robertson, um grande homem não posso negar, mas nem com ele você foi tão legal essa tarde, hein? Ambos param e observam Rob e sua família da janela de seu apartamento. Olha só, todos reunidos como uma família deve estar nesta noite, vamos entrar para ouvir melhor o que estão dizendo. Assim, Homem-Aranha e de Jameson entram pela janela e caminha para perto de Rob e sua família. Como você mesmo pode presenciar com outro aranha, ninguém pode nos ver ou ouvir, já nós, por outro lado. Homem-aranha diz abrindo espaço para o que a senhora Robertson possa falar. Querido, seu chefe não passará o um Natal sozinho, não é? Você mencionou que sua esposa e seu filho foram para outro estado. Eles foram, mas de Jameson não quis ir junto, ele não gosta do Natal, eu iria chamá-lo para vir até aqui, mas depois de ver como ele tratou o pobre Hoffman, que também o chamou para ceiar em sua casa, mudei de ideia. Tenho medo de que ele vire um velho solitário no futuro. É bigode de vassoura, parece que você não está muito bem, né? Mas, aproveitando que Rob mencionou o Hoffman, vamos lá falar com ele. Diz o Homem-Aranha que, em seguida, puxa de Jameson, e juntos pulam a janela. Chegando na casa de Hoffman, ambos entram e caminham em direção à cozinha, onde encontram Hoffman e sua mulher correndo para preparar o banquete de Natal, pois há muita comida, e Hoffman, que sempre foi muito ágil, está armando a mesa bem depressa. Amor, você chamou seu chefe para vir jantar conosco. Diz a Senhora Hoffman que está tirando o assado do forno. Claro que sim, só que ele ficou bravo como sempre e gritou comigo. Fazer o quê? Você sabe como ele é estressado. Falei com Rob que também queria chamar ele para passar a noite na casa dele, mas ele me falou que ficou com receio de chamar após ver como ele tratou eu e o Peter. O jovenzinho que tira as fotos do Homem-Aranha? O que houve com ele? Você sabe que ele não é o cara mais sortudo do mundo, ele apareceu com umas fotos do Homem-Aranha lutando na neve e pediu um adiantamento para passar o Natal, mas ele só pagou de sempre e ainda gritou com ele como sempre, eu vi ele saindo, parecia bem cabisbaixo. Puts! Você tratou assim o garoto que tira minhas fotos? Logo ele que me deixa tão lindo? Falando nisso, vamos ver como ele está... Diz Homem-Aranha chamando de Jameson para fora da casa de Hoffman. Homem-Aranha e D. Jameson partem mais uma vez para outra casa. Eles entram pela porta da frente desta vez, onde encontram Peter, Mary D. Jane e duas senhoras na cozinha, me e Ana sentadas à mesa enquanto Peter e Mary de Jane servem a comida. Peter querido, aquele D. Jameson pagou o adiantamento que você disse que iria pedir. É tia amei. Mais ou menos isso diz Peter com medo de falar a verdade e preocupá-la. Que bom, ele está onde agora, você disse que ele recusou viajar com a esposa e o filho. Na verdade eu não sei, quando falei com Rob pelo telefone, ele me disse que ele ficou no Clarem para terminar algumas coisas. Só não entendo por que tanto rancor com relação ao Natal, deixou até a esposa e o filho irem para outro estado sozinhos. Verdade, porque você não foi com eles. Pergunta o Homem-Aranha sem entender o fato dele se separar da família em pleno Natal. Isso não é da sua conta. Eu sou o Homem-Aranha do Natal presente, e isso é sim da minha conta. Eu só iria te mostrar como ficaram as pessoas que você tratou mal hoje, mas agora eu quero saber o que houve com você e sua família. Homem-Aranha e de Jameson são levados por uma outra tempestade de neve, que em segundos param no estado da Pensilvânia, em frente à casa de alguns parentes de sua esposa, onde está cheia de familiares dela. Juntos, eles adentram a casa até a sala, onde encontram a senhora de Jameson e sua mãe conversando. Minha filha, me responde uma coisa. Por que não quis ver? Você sabe como ele é estressado, não sei porquê, mas desde que eu o conheço, ele sempre detestou o Natal, e dessa vez ele colocou na cabeça que não iria comemorar ele de jeito nenhum. Não sei o que vai ser dele mãe. Sério? Você foi idiota até com a sua família? Por quê? Cale a boca e me tira daqui para outro Homem-Aranha falar o que tem para falar e vocês me deixarem em paz. Jameson grita furioso com o Homem-Aranha. Que seja, te vejo por aí Fred Mercury. Jameson é cercado por outra tempestade de neve, ele acorda mais uma vez em seu escritório, só que desta vez ele se depara com outro Homem-Aranha com um traje todo azul mas com detalhes em vermelho, alguma coisa parecida com lâminas em seus braços e uma capa de teia sentado em sua frente. Quer que deixemos você em paz? Tudo bem então, é bom que você tenha em mente tudo o que você viu com os outros, porque agora veremos as consequências de seus atos, pois, se você seguir a lógica, eu sou o Homem-Aranha dos Natais Futuros. Vamos comigo até alguns anos à frente, já que você não quer perder tempo, não é? Homem-Aranha leva de Jameson para fora, até a frente do Clarim Diário. Por que estamos parados aqui? O que tem demais? É só o prédio do meu jornal. Jameson resmunga para o Homem-Aranha enquanto aponta para o prédio. Você verá. Diz Homem-Aranha enquanto cruza seus braços e espera o um mesmo nevoeiro aparecer. Essa frescura de novo. Pare com essa palhaçada antes que... Jameson para de falar ao ver seu prédio totalmente destruído e devastado. Mas, o que houve... Após perceber que não obteve respostas, Jameson procura pelo Homem Aranha de Roupa Futurista, mas não o encontra, e percebe que o prédio do Clarin começa a desabar em cima dele. Com esforço, sai debaixo dos escombros, mas quando se dá a conta, estava saindo debaixo da terra. Ele está em um cemitério, e atrás dele, uma lápide escrita o nome de J. Jonah de Jameson. Assustado, ele começa a correr, mas se depara com uma porta. Ao abri-la, encontra sua esposa um pouco mais velha e seu filho com uma noiva é natal e eles estão conversando sobre de gemisson então ele aproveita para escutar o que aconteceu às vezes sinto falta de seu pai de joão ele era um homem bom mas ele se afastou demais de nós e de todos diz a senhora de gemisson triste qual é mãe ele que ficou com aquele preconceito sem sentido com o natal foi escolha dele se afastar de nós eu nunca entendi aquele homem Disse seu filho reluto com a memória de seu pai ele afastou seus amigos e principalmente a família ele mesmo foi ignorante com aqueles que se importavam com ele e você pode ver o que houve no fim ele só ficou igual ao vovô que abominava o natal e estragou o natal dele e da vovó não eu nunca quis fazer isso com vocês Jameson grita enquanto começa a chorar e se ajoelhar perto de sua esposa eu fiz aquilo justamente para não estragar o Natal de vocês assim como meu pai fez comigo. Eu só me afastei para que vocês aproveitassem o Natal sem que meu preconceito natalino atrapalhasse. Não imaginei que iria ser pior eu me afastar. Por favor, me perdoe, eu não quero que termine assim. Acho que já deveria saber que ela não pode te ouvir. Homem-Aranha, que acaba de reaparecer naquele lugar, fala próximo de Djemissom. Eu não queria que isso terminasse assim, eu pensei que se eu me afastasse no Natal, eu iria melhorar as coisas para eles, mas percebo que foi muito pior do que eu imaginei. Não precisa terminar assim, acho que não me apresentei corretamente, eu sou o Homem-Aranha do ano de 2099, e vim aqui apresentar o que suas ações atuais trarão aos Natais futuros, mas, vale ressaltar que o futuro é incerto, como sempre foi, e você pode escolher outro futuro. Homem-Aranha começa a mostrar outras imagens a Jameson. Um futuro que você começou a partilhar do gosto pelo Natal, e continuou firme e infeliz com sua família. Você não está preso a este futuro, você pode voltar agora se quiser. Eu quero, por favor me leve de volta. Tudo bem. Homem-Aranha diz enquanto uma outra tempestade de neve passa, os levando de volta à sua sala. Lá, ele está de frente com os três Homens-Aranhas, do passado, presente e futuro. Muito obrigado por abrirem meus olhos para o Natal, prometo nunca mais agir de forma ignorante, e agora entendo o verdadeiro significado do Natal, você não pode simplesmente comprar ele, ele não é representado só por presentes e muita comida. O verdadeiro Natal é o prazer de estar ao lado da família, amigos e todos aqueles que gostam de você, de agora em diante, não serei mais aquele velho ignorante, agora que sei do que um Natal se trata, irei comemorar ele da forma correta. Ficamos felizes que tenha entendido. Diz o Homem-Aranha dos Natais passados. Aproveite que está mais emocionalmente feliz, e faz uma matéria me elogiando. Diz o Homem-Aranha do Natal presente. Não força. O Homem-Aranha dos Natais futuros o interrompe. Olha, é ótimo que finalmente tenha entendido o significado do Natal, mas agora, como ele te mostrou, há algumas pessoas que merecem desculpas. Ele diz enquanto aponta para o Homem-Aranha do Natal presente. Aproveite que ainda há tempo. Diz o Homem-Aranha dos Natais passados enquanto mostra o relógio na mesa de Dijemison. Tem razão. É isso que eu irei fazer agora. Ótimo, estamos felizes por você, aproveite a noite, e feliz Natal. Diz o Homem-Aranha dos Natais Futuros, logo, outro nevoeiro aparece, e Jameson é levado até sua mesa, onde está tudo escuro, ele acorda, e corre ao telefone, após uma longa conversa com sua esposa, ele liga-se desculpando com Rob Hoffman. Após os telefonemas, Jonah corre até uma padaria, onde compra uma torta de maçã e corre até a casa de May Parker, que sabe que encontrará Peter lá. A campainha toca na casa de May, Peter corre até a porta para ver quem é, e se assusta ao se deparar com seu chefe. Senhor Jameson, o que faz aqui? Eu vim pedir desculpas, tome o seu dinheiro, você merece garoto. Ele fala enquanto entrega mil dólares a Peter. Também comprei uma torta para vocês, para me desculpar da forma que tratei você hoje. Eu sinto muito, tenha um feliz Natal. Jameson entrega a torta também e começa a caminhar de volta para seu carro, até que escuta Peter o chamar. Senhor, onde vai passar a noite? Provavelmente em casa, por quê? Olha, temos bastante comida e ninguém merece ficar sozinho no Natal, você não quer entrar e aproveitar a noite conosco. Mesmo depois de ser tão estúpido com você, ainda me chama para ceiar com vocês. Claro que sim. O Natal é uma época onde todos devem ficar juntos, deixar de lado as besteiras que ocorreu, e passar a noite alegre ao lado daqueles que gostam de você. Eu aprendi muito bem isso esta noite. Como assim? Bobagem Peter, vamos entrar então, está muito frio aqui. Peter e sua família recebem Jameson, e eles passam uma ótima noite, e com isso, Jameson aprende o que é um verdadeiro Natal, de agora em diante, ele nunca mais criticou o Natal, passou a apreciar este feriado, e, consequentemente, passou a ser mais feliz, fim. Eita! Já acabou! E aí... Curtiram esse conto que é do cara, que é muito legalzão, pois é, bastante referências para a galera que acompanha os quadrinhos, desenhos, filmes e jogos do Homem-Aranha, mas bem explicado para quem não entende. Bom, esse conto foi só para divertir todos no Natal mesmo, eu só farei uma trilogia de vídeos, talvez daqui uns anos tenha mais, mas no entanto é só isso mesmo. Ah. E para não terminar o vídeo assim, eu quero desejar um Feliz Natal a todos aqui. Passem o Natal com a família, amigos, com todos aqueles que trazem felicidade a você, pois o Natal é isso mesmo, não é só presentes e músicas. Natal representa o amor, a amizade e todas essas paradas aí. Os presentes são só um reflexo do amor dos outros por você, então agradeça a todos. E antes que comecem a tirar onda, falando que fiquei frufru. Já vou logo avisando, cuidado para não receber piroca de borracha ou vibrador de presente. É isso aí molecada. Fica ligado. Feliz Natal. Tchau. Ah. E para quem achar que não darei presente, chega aí amanhã de manhã que fiz um mod top de um traje do Homem-Aranha nunca antes feito para o Ultimate, ou qualquer outro jogo. Agora sim. Tchau.